Eu tenho certeza que você, eu, Júlia, todo mundo aqui tem um filme que a gente gosta tanto que a gente não para de reassistir. E a gente vai falar um pouquinho dos nossos hoje. Sou o Miki. Sou a Júlia. E você também, cores. Começando pedindo aquele like nesse vídeo para ajudar a gente se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que o sininho é muito importante, que é com ele que você recebe notificação quando tem vídeo novo. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho muitos filmes, assim, que eu consigo reassistir várias e várias vezes, que eu sou meio obcecado por coisas que eu gosto, mas um bem recente, foi do ano passado, foi Aniquilação. A aniquilação é um filme que, não vou dizer que... Eu não gosto de falar que ninguém entende ou pouco a gente entende, porque parece que você precisa ser super inteligente. Mas não é isso. É um tipo específico de ficção científica, que ela é bem maluquinha, tem bastante viagem. Só que eu gosto muito do, da parte visual, principalmente de, de Aniquilação, e a parte de trilha sonora, mixagem de som. Eu acho, assim... Eu gosto de filmes e séries que saem do natural e vai para aquele sobrenatural que a gente não consegue explicar nunca. E assim, é muito válido a gente fazer uma observaçãozinha para falar do elenco, né? Porque é um elenco maravilhoso. A gente tem Natalie Portman, a gente tem essa Thompson, gente, essa Thompson. Regina Rodrigues e o Paul de Star Wars. É, é assim, o elenco e a história é bem nerd. Pra quem não sabe, assim, a história, ela é um pouquinho complicada, ela tem bastante maluquice, mas eu garanto pra você que é muito bom. Assim, Isso. tem umas coisas pontuais, que tem uma discussão de que tem uma cúpula em volta de um farol, que ninguém sabe o que que é, e todo mundo que vai pra lá não volta. Então a galera dos Estados Unidos, que é sempre nos Estados Unidos, fica meio tipo, o que, que está acontecendo aqui? E aí eles botam um grupo de mulheres muito específicas, cada uma, tipo, indo ali sabendo o seu papel, e elas passam por essa experiência. Bizarra. Pizarra. A gente não vai falar mais além disso, assim. Eu mostrei pra Joela e ficou Sim. chocada. Eu não sou, eu não assisto esse tipo de filme. Eu sou o tipo de pessoa que adora ficção científica, mas não gosta de suspense e é terror. É, tem um pouquinho. Gente, tem um terror. pouquinho de suspense e é terror. Mas o filme terror, é ótimo. ele é muito leve, mas ele dá susto. E ele é ótimo. Mas é incrível. Ele é ótimo. É, é, é, uma, é uma relação do audiovisual muito interessante, do que, que você sente com o que você tá vendo. E ouvindo, né? E ouvindo, assim, tem, é, é uma. Não dá pra explicar, mas ao mesmo tempo, quando você vê, você entende o É original Netflix, então vocês podem assistir lá e depois você volta aqui pra falar o que você achou. Eu ia falar dos filmes da Disney, mas aí eu decidi falar de Jogos Vorazes. Da trilogia de quatro filmes, que pra mim já é o primo que começa assim. Mas pra mim filmes são muito de situação. Eu revejo muito o filme quando eu tô numa situação onde eu não tô me sentindo confortável, eu não tô me sentindo bem, ou eu tô muito feliz e eu quero passar por isso de novo. E aí se eu tiver tempo eu assisto um filme. Eu acho que feliz não é Jogos Vorazes. Não é Jogos Vorazes quando está feliz. É o momento que a gente tá passando não é exatamente feliz. Então assim, eu tenho assistido muitos Jogos Vorazes por enquanto. Eu Mas estou... todos ou só o primeiro? Eu começo assistindo o primeiro e aí eu vou em sequência. Eu já tô no final do segundo. Faz uma maratonazinha. <risos> eu faço uma maratonazinha e exatamente é isso. Se eu começo um, eu vou ver os outros em algum momento. É, é, é uma coisa realmente necessária pra mim. segundo filme que eu vou falar aqui que eu não paro de reassistir é outro recente, gente. Mas não achem que eu só assisto filme recente. <risos> Tem filme mais antigo. Mas eu vou falar de Vingadores Guerra Infinita. É, eu sei que eu podia ter colocado o ultimato, mas o ultimato é muito longo, muito mais longo, <risos> e é um pouquinho mais sério. É tão Sim. bom quanto, mas é que eu acho que o Guerra Infinita tem uma magiazinha de, cara, não para <risos> de acontecer coisa, sabe? É, tão chegando, é Capitã América indo pra Wakanda, é o pessoal <risos> é, viajando para outro planeta, sabe? É muita coisa acontecendo e ainda tem aquele final que é o estalo. Espero que não seja spoiler pra ninguém aqui, né? A essa hora, a gente, A desculpa. essa hora, pelo amor de Deus. Mas tem aquele estalo que a gente não sabe o que acontecer. A gente fica completamente em luto. E cada vez que você volta a assistir, você descobre um novo detalhe. Uma nova relação com filmes antigos. Tem uma responsabilidade ali. Claro que a gente tem umas problemáticas Sim. com a Gamorra e tal. É, então, o motivo pelo qual eu assisti duas vezes foi pela Gamorra. Mas ainda assim... Quando mas você é revê, tem coisas tem novas, coisas novas que você atenção. não viu. Assim, a Marvel ela gosta muito de prestar atenção nos detalhes. Isso é uma coisa que todo mundo tem que respeitar muito nela. Ela pode pecar em muita coisa, infelizmente, mas em outras ela é muito boa. É, eu acho que é isso. A gente não pode isentar a irresponsabilidade, né, no caso, que a Disney e a Marvel fizeram. Só que é um filme bom, que tem os seus méritos, infelizmente, em suas falhas também. Então eu assisto bastante ele com aquele pezinho atrás, acho. Nosso último filme, na verdade, o Mick falou que não ia falar muito, mas ele vai perder a linha porque é sobre um lugar silencioso. Ah, você reassistiu? <risos> eu, eu, reass, eu reassisti quatro deles. Eu não tenho saúde mental pra isso. Gente. Nossa, eu reassisti com quatro pessoas diferentes e todas elas falam assim. Mas, é? E eu falo assim. O que, é que a gente vai fazer, velho? <risos> e assim, é um filme incrível e eu tenho completo terror de terror e suspense. E tem muito terror e suspense. Não tem como dizer que não tem. Mas ao mesmo tempo, a narrativa é tão bem feita, os personagens, tipo, e é isso. A relação com o som é uma relação muito importante pra mim, tanto que assim, a maioria dos filmes que eu gosto, eles sabem usar muito bem o som. E o a... um Lugar Silencioso, ele soube usar todos os sons da natureza, soube muito bem quando colocar música, quando as pessoas tinham que falar, quando as pessoas tinham que fazer qualquer tipo de som. E assim, eu fiquei encantada, fiquei encantada. E é aquilo, eu sou completamente apaixonada pela Amy Blunt, é maravilhosa. Espero que ela vá para Marvel. Espero que ela vá pra Marvel, vá pra Marga porque assim eu vou ver mais dela. Mas ela curte umas coisas de sci-fi, meio insanas, e sempre quando ela aparece eu falo, putz, isso vai ser bom. É, eu gosto da Emily Blunt especificamente, porque ela sempre participa de filme que a premissa tem várias coisas que fica muito difícil fazer aquele filme, mas o filme dá certo. Sim. A gente tem No Limite da amanhã, né? Com Tom Cruise, que é maravilhoso. Se você não assistiu o vídeo, desculpa, tem outra dica aqui. Mas... <risos> é aquela coisa menção rosas a gente faz às vezes. Mais lugar silencioso. É um, silencio. é um mega filme. É um mega filme é um filme curto, mas é um filme que você passa tensão o tempo inteiro e é justificado você sentir essa tensão, porque você não tá acostumado com esse tipo de narrativa e eu acho que foi isso que mexeu tanto comigo e é um filme feito com muita responsabilidade porque assim, todos os personagens foram bem construídos e a menina que faz a personagem principal, porque ela é a principal, não tem como ela não ser incrível incrível, essa criança vai longe então assim, quem tem coragem porque assim, é suspense com terror. Tem alienígenas, sabe? Tipo, isso não é um spoiler, porque afinal é tipo assim você descobre. É. Assim, tem muitos outros spoilers, mas assim, é um filme muito pesado. É um filme com muita dificuldade de saúde mental. Mas vale muito a pena. E eu queria deixar um parênteses aqui, porque a Julia é uma pessoa que não assiste terror e suspense. Então se ela tá falando, é porque, assim, vale a pena. Vale <risos> a pena, eu tô falando também, assim, mas Sim, Ele a Julia... me apresentou, mas assim, eu sou muito chata com é, esse eu gênero. Sou, eu sou rato de terror. Ele né, é rato então. de terror, ele não conta às vezes. Às vezes ele fala pra um, pra um negócio e fala, uh "Hum". É, não vou ver. Se Julia tava falando, tá falado. Gente. Confia, assim, vai ser um pouco sofrido, mas vai valer a pena. E assim a gente termina nossa listinha de filmes que a gente não cansa de rever. Agora fala você, qual filme que você vê tanto que o povo fica até irritado. Comenta aqui, vai que a gente já assistiu hoje, a gente começa a assistir e fica viciado. Dá like nesse vídeo, não esquece. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau.